cara já me imitou muitas vezes, eu, já, ficava, eu ficava ligado eu não, no não só pra assistir o Era o Felipe né? Fagundes, era o Felipe Fagundes lá do Hermes e Renato, Filipinho grande bom Filipinho. demais, cara. Não, muito bom mesmo. Primeiro agradecer a vocês pelo convite, mas varejo, varejo é para louco mesmo. Você gosta do velho da van tudo, é uma loucura. O Veda da van fez um modelo de loja um pouco diferente, quase que transformou a loja dele num shopping. Então eu acho Perfeito. que ainda, ainda há um espaço para para sobreviver ali, mesmo assim, muito complicado, porque a internet dominou, né? E foi por isso, inclusive, que nós, em 2018, tínhamos duas opções. Ou abrir capital, que não abriu janela por causa daquele impeachment da Dilma e confusão que teve em 2014. Uhum. Ou a gente teria que vender empresas para um grande grupo internacional, porque percebemos que o mercado deu uma virada de cabeça para baixo. Você imagina, Carioca e Bola... Ah, o Mercado Livre esse ano está investindo 17 bilhões só em logística. Não, tem coisa que eles entregam no dia. Não dia, é, é igual, igual com... de pizza. Eu, eu já comprei coisa e é. entregaram no dia. É pizza, igual assim, a pizza. É, eu, eu, eu sou velho. É. Eu é engraçado. Eu gosto de ver a coisa. É. Eu não sou muito de comprar pela internet. Porque eu não... Sabe, eu, eu não tenho muita confiança. De repente o bagulho vem errado. É. Sei lá, é quando veio. Uhum. Então eu gosto de ir na loja, eu olho, ó, isso aqui, ó. Puta, é isso mesmo que eu quero, velho. Puta, que do caralho, o tamanho. Uhum. Entendeu? Aí eu vejo, aí eu sei, porque eu tenho medo de comprar. A hora que chega em casa, você fala, puta. Frustra. Que puta é. que pariu. Mas é, é. Acabou, viu, bolo? Acabou é, isso, acabou. Acabou. Eu, Não, eu sei, mas eu comprei uma vez, não lembro o que foi, mas foi cagada minha. É. E eu comprei a porra 220. Entendi. E chegou em casa, eu falei, puta, Vai merda. Para devolver mas, isso. Mas, ah, pô, aí. bicho, eu tive, ah. que na, eu tive que ir na Calunga comprar a porra de um papel marrom. <risos> Embalar <risos> o bagulho, <risos> mandar pro correr, quase que eu aqui no lixo. Então, velho. mas eu, eu já supesso tive nem puta que pariu. Eu velho. compro no Mercado Livre, eu compro há 15 anos. Acabou. Eu amo. Não, você compra faz tempo, é verdade. Há muito verdade, tempo. Muito tempo. E eu só não, compro É Não, coisa que eu compro. Não, não, tem não. Coisa que eu compro, eu mas... compro muito lá. Assim, filtro de cozinha, lâmpada. Eu já peguei a manha, então... Não, isso tudo bem, isso eu não preciso ver, isso eu compro lá também. Não, eu faço essas coisas, sabe... <risos> celular. Mas, pô, o risco de comprar errado, porque é eu sou meio burro. À medida que o mercado foi mudando, inclusive com a pandemia, acabou de explodir. Ah, não, aí sim, aí é, acabou de arrebentar. Comprei... E olha o que eles fizeram. É. Eu comprei outro dia uma coisa errada. Gênio. Coisa de gênio que você falou da logística. Eu comprei errado. A duas quadras da minha casa tinha uma loja. Você, do, do Mercado agora, Livre. É, eles bolaram agora uns lugares onde você ah, pode não deixar. Sabia, vai, lá, não retira, retira. vai lá retira, vai lá e retira. Do lado, bem. é tipo... Um, sabe uma lojinha de doce? Sei, sei, você vai eu, lá. Eu entrego da ah, menininha você celular, entendi, pô. Entendi, entendi. Acabou. Aí facilidade. Não, beleza. não, eles estão evoluindo. Eles estou chamando até de mundo amarelo. Eles compraram. O um ano passado, eles compraram 12 mil vans. Eles estão entregando eletrodoméstico qualquer produto como mas se fosse. Uma pizza. Como fosse uma pizza. É. Mas comprou barato. Como se fosse uma pizza. Mas comprou barato. E recebe uma hora. Você mas peraí, achar? peraí. Comprou barato essas vans. Ah. Por quê? As vans estão tudo parado porque as escolas não estão. É verdade. Combou, é a banheira. Claro, pô, claro. Ué, mas, mas, mas é que eu falo, é, que eu tô, é um nego de negócio, velho. Ué. Viu oportunidade. Os pirueiros estavam sem trabalhar, as criançadas estudando em casa, envelopa essa for porra a oportunidade aí. oportunidade que ele tem, ué, lógico. Ué. Isso aí. Exatamente, mas como é que concorre, cara. Ricardo, com, com, com a internet uh, hoje a venda, você sabe a, como é que está a porcentagem em relação à venda física, Sim. loja e à internet? Como é tá? hoje, hoje, por exemplo, a Luísa está vendendo uns 65% ponto com. Internet? 65% é. já na internet? Já na internet. Caralho. Tipo. E 35 por loja física. Tendência a acabar né? a loja física? Não, eu acho que não acaba, mas vai mudar o modelo. Tá. Modelo de loja. Tá. Que, que eu, que eu, que eu, isso é bom para as pessoas entenderem. Eu vou ficar a isso, verdade. Viu, bola? A verdade verdadeira do, do, dos mercados dos negócios. Porque as pessoas falam o que querem, né? Sim, perfeito. Mas eu, como estou fora agora, posso soltar mais. O que, que você que acredita? Falou? Eu acredito. Acredito não, que eu vivi, por exemplo, né? Nós tínhamos uma loja, por exemplo, no um shopping que vendia 4 milhões por, por mês. 4 fotografia. milhões. Milhões por mês. Que susto! Bom, 4 milhões. Pagava aí uns 80 mil de aluguel por mês. Dava ali 8%, 7%, uhum. 5% do faturamento. Que é altíssimo, você pagar 5% altíssimo, de aluguel. Altíssimo. altíssimo. Era shopping ainda vai. Essa mesma loja, no passado dos tempos, agora com o ponto com, está tá crescendo. Nós também, o tipo, ponto com faturava 3 bilhões por ano. Nós tínhamos tipo, ponto com. Só que lembra, ah, mas você fatura um no com. Mas a loja tava lá. Estava lá. Essa mesma Perfeito. loja... Perfeito. Passou a faturar um, um milhão por mês. Caiu de dentro. Foi três, caindo, quatro caindo, caindo, um... caindo, caindo, caindo, caindo, caindo, caindo, E o aluguel dela foi o quê? Subindo, subindo, subindo. Chegou um, monte, um momento que essa loja, o aluguel representava 15% do faturamento. Jesus amado. Aí o povo fala assim: não, mas gente está vendendo no .com. espera aí primeiro ponto .com, a margem é baixíssima. Porque a guerra é outra. Uhum. E, o, e a loja, fiz tem que pagar lá. Quem é que paga ela Quem é que fecha aquela conta lá? A conta não fecha. Aí o pessoal fala assim, ah, mas então a loja física vai acabar? Não. Tem que reinventar a loja física. Eu acho que vai ser Tem um lugar que, de experiência. experiência. Ou vai ter que diminuir, ou vai ter que ser experiência, Menorzinha. ou vai ter que levar consumo, é, produto de consumo diário, que é escova de dente, passa de dente, isso aqui, creme, que a pessoa entra e compra, ele vai ter que mudar o mix, porque não fecha. Por exemplo, as marcas vão não colocar fecha. um lugar para você degustar, ah. para você ter uma experiência, tipo um test drive. Sabe ah, a loja bem, Samsung, por exemplo? É, sim, sim. Você vai lá, você toca nos produtos. Pega no celular, isso, olha. Isso, é um lugar de experiência. É lojinha pequena. Quer? É, lojinha pequena. Aquelas lojas que eu de mil metros quadrados, gigantes, uh -huh, uh -huh. com aluguel altíssimo. Não, e, o povo, vai... e pior, o povo chega na loja, olha moradinha. no ponto, no pra todo lado, porque é só bater no computador e bater. Perfeito. que isso, isso aí, desculpa Olha no lá, celularzinho. Pode falar aqui, né? Isso fode, fode o negócio. Que fode, que o negócio fode. O negócio, que bater. que? Você chegar, bate televisão, 32 polegadas LG. Já vê no celular. Que é o menor preço. O cara pega na sua loja. Olha, Carioca, tudo bem? Eu olhei aqui num site, do sei do inferno aí. 900 reais a televisão. A tua tá mil e pouco. A minha tá 1.200. O que que você faz, amigo? Você vai fazer não? Aí você vai, não, não vou fazer não. Como é que você faz? É. Você não vende. Então, mas olha que loucura que é o Brasil. Caralho, isso aí. É verdade. Não, mas olha que isso é uma loucura do país. É verdade. É verdade. Só que o quando paga aluguel, não paga telefone, não paga comissão, não paga IPTU, não, não paga condomínio, não paga funcionário, paga não paga Sabe qual a estratégia, Boleto? Eu descobri uma, uma, trocando ideia com o cara, eu falei, cara, por que isso? Eu fui comprar um celular pra minha mãe, olha que loucura. Na mesma loja, eu não vou citar o dono. Hum. Cheguei na loja e falei, pô, minha mãe, eu vou dar um 70, vou comprar um, um iPhone. Com para um belo não. aparelho, um né? Um iPhone não pra senhora. Cheguei na loja, tava tipo seis pau o telefone. Olha hum. que loucura. quase sete pau. É, é caro. Aí o vendedor, eu entrei na mesma loja... É o que ele falou. Do site, na hora, no é. mesma loja. No na ponto me... com. Na mesma loja. Entendeu? Entendi. entendi. Eu falei, mas por que que tá cinco e pouco? Ah, por quê? Porque não... É queria e 800, Dois mil a menos. Porque ele falou, não tem, não. Não, não tem aluguel, não, não é, tem não nada. Não é isso não. Aí eu, eu entendi, eu falei, mas por quê? Aí o cara, assim, então, é que o produto que você compra na internet, ele vende de outro estado. Ah? Onde o ICMS é eu mais barato. Ele ah. guarda o produto num estado que não seja São Paulo. Isso que é mais aí. barato, Você compra na internet. Vou, te uhum. vou te é, Então, é isso aí, vai Isso lá. é fundamental, por exemplo, os estados, que é a guerra dos impostos, dão benefícios fiscais. Perfeito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Espírito Santo, você paga 1% de CMS na saída. 1%. No estado de São Paulo, 18%. Cara, você dá. vai guardar o produto. Aí o, aí, aí aí o dá, pessoal logo. faz o quê? Lógico. Monta aqui um negócio... E toda a mercadoria sai de onde? Espírito Santo. Santo. Aí você tá com um cara aqui, com sua loja aqui, pagando 18%, e o cara compra e vende lá. Cara, Lógico. é um mundo de guerra. Lógico. É um mundo que não tem É um mundo, é uma guerra. Lógico. é óbvio. É uma guerra. E mais o que você falou, mais funcionário, mais loja você física, imagina. mais... Você entendeu por que é mais barato na internet? É, é, é lógico. É um é truque. Agora, tem que resolver isso aí. Como é que vai resolver é isso? É a tal gente? da reforma tributária que eles tanto falam, que é difícil sair, porque aí vira a guerra dos Estados, né, gente? Só que o empresário tá no meio dessa bola, né? E... Ah, por isso tem um monte de empresa gigante que saiu de São é, Paulo, né? É Montadora. Isso aí. É isso aí. Foi tudo montado é, não é outro é, canto. É, é, eu acho uma sacanagem a mesma loja vender dois mil reais mais barato o mesmo produto. Ah. Eu falei, gente, não faz sentido. E aí você tá com a loja loja física, pagando aluguel, pagando aluguel tudo, não é nem ponto conto, que às vezes nem ponto com até a briga, mas você pensa, você com loja física, o cara chega e fala, ó, achei por 4 mil, a me, um... mesma coisa. Então foi isso, que nós percebemos e falamos, ó, ou muda esse negócio, esse modelo, ou... vai acabar a loja física, não, vai ter que se reinventar, tá. se reinventar. Vai ter, tipo um jeito, mix, vai ter que dar um jeito, vai ter que dar um jeito. tipo de mix, o um tipo de produto, como se for, ou experiência, ou o que for. Para tentar igualar preço com, com ponto com, e sei lá. Ó. As marcas Isso. que você vende vai ter que entrar de Oi, parceria. farmácia, por exemplo. Geralmente farmácia dificilmente vai sair do ponto físico. A pessoa quer é um Não, remédio, a remédio pra lá e Tem que levar a receita. Ah, tá, agora, por exemplo, tem razão. de repente tem que botar remédio pra vender. Pode ser, ué, é, ué. Tem que ué, nos Estados <risos> Unidos, ser? as grandes redes de farmácia viraram mercado. Não, viraram mercado. fica duas horas dentro. Não é? Fica duas horas. São mega lojas. Você <risos> compra sorvete, macarrão, salada, eu compra, eu compra tudo. É o que eu estava falando aqui, bota. Dentro, dentro da, da farmácia, farmácia, né? Dentro da farmácia. Eu é. pergunto vocês aqui, vocês têm experiência de quantos anos. Televisão vai funcionar do mesmo jeito que funcionou até... Não, Não já mudou. Mas tem que ser, então, verdade. aqui, isso aqui já é uma reinvenção vai. da roda. vai. Isso você aqui já era uma... É uma reinvenção. Desde quando você imaginaria estar aqui hoje? Você Cara, pensava só em televisão, né, bolsa? Só ri... trevão, Não. Né? em televisão. Obrigado. Eu acho que a nossa maior alegria, né, gordinho? É saber que ninguém vai entrar ali naquela porta e vai falar assim, filha da puta, caralho. Porra, é, ah, tá é, falando é isso. merda? Isso aqui é nosso. Você, é seu. Seu, você manda. Se a gente quiser acabar, é. agora levantar e ir embora, nós vamos. Ou vamos ficar aqui até o hoje da noite? Aí ah. a gente fica. Ou vamos ficar até domingo, vamos. Ué, eu. Mas mudou. O mudou. Mas também as nossas responsabilidades também. Mudou. Tem imposto, tem. É lógico. É que é, não é, é um... outro, né? É, é outro é. horário. É porque a gente vem aqui, se diverte e tal, mas. É. Dá, tem problema. Mas dá um trabalho filho não, da Tem pôr. que mas, fazer. Mas, reunião, mas, tem acho que é só bate papo Não é chato, não, bola. A bola não gosta de reunião. Tem muita reunião hoje em dia, Ricardo. Muita gente quadradinho. Banalizar a reunião. Reunião sempre tem, né? E é importante ter. Aí, bola. alinhamento. Mas faz com os outros.